Vamos lá, então. É... Ó, tem um volume grande aqui, que é uma forma simples. Eu vou estudar pra cá. Vou trazer isso aqui pra frente. Essa linha aqui, ó, eu tô tentando manter ela mais ou menos no meio. Tá, isso vai ser mais uma referência que eu vou ter aí pra para visualizar bem esse modelo vamos fazer uma coisa, eu vou diminuir a transparência desculpa, eu diminui a opacidade né? eu não lembro onde que é é aqui ó quando clica nesse ícone que tem uma imagem aqui ó, Objects Data Properties eu posso ligar esse ao peste aqui e diminuir Vou botar 0.5 só Então ele vai ficar 50% transparente Eu posso ver meu cavalinho melhor aqui ó. Ainda está meio Enfim É só para gente visualizar mais ou menos como é que ele está uh... Vou terminar essa base aqui só estudar E consertar os pontinhos um por um Ai, mas é muito chato Ai, mas demora Ai, 3D é muito difícil Tudo que vale a pena na vida é difícil Ok? Sinto muito <risos> A vida é assim A não ser que você seja rico, né? Aí você paga os outros pra fazer pra você Aí é fácil Se você tem que trabalhar igual todo mundo é difícil mesmo fazer churrasco é difícil fazer pizza é difícil tudo é difícil tudo não né as coisas que valem a pena é mas é assim que faz cara Qual que é a onda de você ficar mexendo os pontinhos um por um uh, se você for devagar de pontinho em pontinho cada cada etapa que você for modelando ah, no longo prazo é muito mais rápido Porque você vai errar menos Tá? Olha só isso aqui Esse pedação do cavalo aqui, ó, metade do tamanho dele É só isso aqui É um modelo relativamente simples Eu vou acrescentar mais detalhes depois Mas a forma básica está aqui Quer ver por exemplo? Ah, eu quero, eu quero Fazer essa curvinha aqui Você já tem o começo e o final da curva Agora você pode dar um Ctrl R aqui. OK? E aí você aumenta aqui um pouquinho. Quanto mais Ctrl R você der aqui, mais detalhe você vai poder adicionar. E aí você decide o quanto que você precisa realmente. Tá? Pode pôr mais um filzinho, por exemplo. Toda aluno do Cádio vai querer ficar fazendo 8 mil corvisas aqui que eu sei. Pode pôr mais um aqui. Tá. Aí fica a critério de vocês. E aí, eu acho que... Antes de começar a cortar o meio dele, né? Porque se você olhar aqui na visão frontal, <risos> só tem a parede de fora... E a parede de dentro. Talvez eu vou querer criar um ringue aqui, ó. Depois, né? Agora eu vou, vou encarar o desafio aqui que eu tava enrolando pra encarar ele, porque eu acho que é a parte mais chata desse modelo. Mas eu tenho que fazer isso, que é... Essa parte do olho. Vai dar um trampo. Um... Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa Eu vou deletar essas faces de dentro aqui Porque agora o bicho vai pegar Tá, vou deixar um, tudo louco mesmo Eu tenho que visualizar Como é que eu vou fazer isso aqui ó. Essa linha aqui Vou tirar isso da frente Isso aqui vai dar um tronco O que é isso aqui, né? Vamos olhar na visão frontal Que eu acho que vai ser mais fácil de entender Essa forma aqui Que vai dar um trabalhinho É... Uma coisa que pode me ajudar é essa orelha aqui, ó Vou chegar um pouco pra cá para visualizar melhor Mas ela vai ser o contrário depois, né? Sei lá hum. Eu tô evitando criar um triângulo, tá? É uma mania minha se você conversar com gente que trabalha com videogame, coisas do tipo, eles vão confirmar que não é frescura, não. Então, ó, eu estou estrudando essa linha da orelha, seguindo a forma da, da cabeça aqui, a linha de fora, né? Até... Aqui, talvez. Vou ajeitar aqui. Eu vou tentar criar um quadrado aqui, ó. Como é que eu faço isso? Eu vou selecionar os quatro pontinhos e apertar F de Face. Ele cima uma face pra mim. Mais ou menos o que eu quero. Ah, se eu conseguisse por aqui... Ó. dava pra fechar aqui o problema é essa visão de frente algo me disse que tá na hora de cortar o cavalo na frente aqui ó. vou fazer esse ctrl R aqui porque ele vai me dar mais detalhe para eu poder ajeitar esse olho aí então eu vou dar esse, esse ctrl R tá. eu vou poder fazer coisas tipo isso aqui ó Vou começar a seguir essa forma vermelha Essa linha vermelha da visão frontal Vai ser a minha base De referência Tá ah. É isso Tem que consertar a sua orelha também essa parte aqui... Como que eu vou fazer? Eu vou querer ela pra dentro ou pra fora? Tem que testar. Ok. Bom, daqui pra frente é brigar com o Blender e ficar empurrando e puxando pontinho pra lá e pra cá. É...